Ei Smiths, e aí cara, tudo bem? Eu estou gravando isso aqui para poder ajudar você nas coisas. Então, bem, seja bem-vindo a Dilla Restaurante, uma cópia da Friday Fazbear Pizzaria. <risos> Desculpe por soltar essa, mas enfim. Eu creio que você já está no seu escritório, né? No escritório, você poderá ver o local e possivelmente usar as câmeras para ver se não tem nenhum bandido ou intruso por aqui. Você também pode verificar o local em ocasiões precisas, mas nunca entre na porta que está fechada, ok? Só eu tenho a chave para abri-la. Mas de qualquer maneira, bem, eu... eu acho que eu posso estar sendo estranho falando isso. Mas é que recentemente, eu vejo que os animatronics estão andando por aí durante a noite. E não, eu não estou brincando. É que eu vejo que eles acabam saindo de seus lugares e... bem, isso me preocupa. Eu sei, eu sei. Isso pode parecer uma pegadinha ou mais uma história de Fazbear's. Pois bem, caso o cor do saia sair do seu lugar, aperte o botão roxo que está no computador. Assim ele irá voltar para o seu lugar. De qualquer maneira eu vou tentar conversar com você amanhã. É que. bem, meu dia tá meio complicado. Mas, boa noite. Thank you.